Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é O grande mito dos treinos aeróbicos de uma hora. Ai professor, quer dizer que para emagrecer eu tenho que subir lá na esteira e ficar uma hora andando ou correndo levezinho lá, é isso mesmo? Ai professor, quer dizer que depois que eu fizer a musculação eu tenho que passar ainda mais uma hora na esteira para emagrecer? É isso? Eu sei né? Você se sente tipo um rato de laboratório, andando naquela roda de rato. Você está lá na esteira e parece que o tempo não passa. Aquela sensação que um minuto já pareceu uma hora. É horrível. Ainda pior, ainda aquela sensação tipo: Caraca, será que isso daqui está dando resultado? Será que eu não estou só perdendo o tempo da minha vida aqui? Uma hora é muita coisa. Então, eu vou concordar com você. Andar uma hora, ou correr uma hora na esteira é muito chato. Eu também não gosto. Tem gente que gosta, se gosta, tudo bem, está fazendo bem para o seu corpo físico, para o seu corpo mental, para o seu corpo emocional, mas se você não gosta, você realmente está perdendo o tempo da sua vida, porque você pode ter resultados melhores com menos tempo de treino. Primeiro, você tem que entender de uma coisa, da onde surgiu esse treino de uma hora? Surgiu esse treino porque as pessoas acreditavam que tinha que queimar o máximo de calorias possíveis durante o treino. O máximo de calorias, o máximo de gordura possível durante o treino. E pior ainda, tem um mito que fala que você só começa a perder gordura depois de 20 minutos de exercício. Eles acreditavam desse do 20 minutos de exercício porque os primeiros 20 minutos, o teu gasto maior de energia vem do carboidrato quando se faz uma atividade leve. E depois ele começa a vir prioritariamente da gordura. É disso que vem esse mito. Só que a ciência atual está fazendo isso tudo ir para terra abaixo, dizendo que isso tudo não é a melhor maneira de emagrecer. A melhor maneira de emagrecer não é queimar gordura, gastar, queimar caloria durante o exercício, é deixar o seu metabolismo o mais acelerado possível por mais tempo possível. O que significa? Significa que você tem que fazer treinos com uma, uma intensidade mais alta, treinos com menos tempo, que você vai gastar menos gordura, menos energia durante o treino, porém, você vai ficar de tal maneira que o teu metabolismo vai ficar acelerado, queimando gordura a longo prazo, as próximas 24, 48 horas, muitas vezes. Como assim, professor? Apenas 20 minutos que valem mais do que uma hora na esteira? É isso mesmo, 20 minutos que valem mais do que uma hora na esteira. Esses treinos feitos eles são chamados de HIT, High Intensive Interval Training. São treinos feitos de modo alternado, onde você tem o estímulo e a pausa, que é o tiro e o descanso, que ele deixa o seu metabolismo mais acelerado. Ai, professor, então é fácil. Sim, é fácil, porém não é simples. O HIT contém um grande segredo. Sim, não é apenas você correr rápido e andar devagar de qualquer jeito se você quer ter o treino mais eficiente. Se você quer ter o treino mais eficiente, você tem que ter um treino individualizado para você, que, que respeite as suas individualidades biológicas, as suas individualidade, individualidades e condicionamento físico, e ele tem que ser feito cirurgicamente para você. O que, que é isso? Nós temos várias variáveis para controlar dentro do HIIT, elas são mais de 10 variáveis. Quais são? É o tempo de treino, a modalidade onde o treino vai ser feito, quantas séries você fará de cada estímulo, o tempo de cada estímulo, que a gente chama de tiro também, a intensidade ou velocidade desse tiro, o tempo de pausa ou descanso, a velocidade ou intensidade do descanso, o tempo que você vai descansar entre os treinos durante a sua semana, a quantidade de treinos que você fará do, da sua semana, a combinação com exercícios como musculação, natação, tudo isso interfere em um treino de hit Bem feito. Ai, professor, mas como que eu vou saber tudo isso? Vou tudo isso? Então, se você quer construir uma casa, você contrata um arquiteto, um engenheiro. Se você está com dor no dente ou quer arrumar os seus dentes, você contrata um dentista para fazer o trabalho bem feito. Se você quer um treino bem prescrito, um treino que atenda a sua demanda e seja eficiente, você vai ter que me chamar você vai ter que contratar um profissional de educação física, pois ele saberá prescrever esse treino dentro das suas realidades para gerar os seus resultados esperados. Espera aí, tem uma dica valiosa para vocês, vai gostar, vai gostar do que eu vou falar. Fica aqui comigo. Se você quer se manter ativo, ficar mais saudável, quer, ter, quer emagrecer, mas não tem pressa, faça os seus treinos por conta. Porém... Se você quer ter os melhores resultados de emagrecimento com eficiência, eu preparei algo bem legal para você aqui. Estão abertas as inscrições para o Life for Kit, onde são 16 semanas onde eu serei o seu personal trainer online, que vai cuidar do seu treinamento aeróbio na esteira. É um programa para você perder 5 a 10 quilos, treinando 20 minutos, 3 vezes por semana. Mas presta atenção, é especialmente para você que quer resultado de emagrecimento e não quer passar horas na academia, horas na esteira, se sentindo como se estivesse numa rota de, uma roda de rato, tipo um hamster lá. Mas, corre, corre, me chama, porque as vagas são limitadas. Eu cuidarei pessoalmente de cada treino de forma individualizada. Então eu não consigo atender muitos alunos, eu tenho um número limitado de alunos. Então, essas vagas logo vão se encerrar. Se você quer fazer parte desse time, desse time de resultados, me chama aqui no direct, que nós vamos conversar e eu vou te explicar tudinho como funciona. Vem comigo, você vai gostar dos resultados que você vai ter.